E aí galera, beleza Dina? Tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui E hoje galera, nós Minha vamos stranger. acompanhar a polícia nas suas ocorrências É tipo um polícia 24 horas, o que acontece no dia a dia de um policial aqui no GTA V? Bom, agora é a hora da gente ir atrás dele Eu, ia, eu, eu vou pegar uma motinha aqui que moto que a gente pode pegar? É... Cadê a moto? Vai moto, vai moto Tá... Vai, vai, vai, vai Vamos atrás deles galera Vamos ver qual é o dia a dia De um policial aqui em Los Santos Por enquanto o polícia está Na moral um dia normal Sem nenhuma ocorrência Eu queria ir atrás, mano Mas é muito difícil fazer isso, cara eu Acho que nem tem como fazer isso Aqui no game Bom, senão tá fechado Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa legal aí Né? E os policiais são tudo ruchadão, né? Vai aonde? Vai aonde? Bom, eu vou... Dá uma acelerada aqui, se a gente conseguir pegar alguma coisa legal é bacana quando tipo o, o policial ele tá correndo atrás de alguém e tal, mas aí você tem que ficar andando no mapa para ver se isso acontece. Vamos ver se apareceu alguma coisa legal aqui. Eu Mano, que troço bizarro, olha os carros, cara. O que aconteceu aqui? Caraca, os carros tão flutuando. <risos> que louco, crazy, mano! O que, que aconteceu? Galera, parece que o policial tá numa ocorrência, hein? Ó. Tá com a sirene ligada. Provavelmente uma ocorrência. Desculpa aí, porque quando eu coloco essa câmera, o jogo fica bugadaço, mano. Mas é a melhor forma de seguir aí. A pudoça. <risos> Já lascou. Já lascou com Pedro. Olha, caraca, moleque. A polícia aqui do GTA V que é doidona. Cara, eu poder eu poderia pegar uma moto, cara Porque olha só, ó Olha que troço bugado, mas agora não tem como, galera Vamos dar, esperar renderizar aí Provavelmente é uma, ela tá numa ocorrência Porque é o mesmo policial que eu tô seguindo desde o início do jogo E eu acredito que vai que, que eles estão indo atrás de algum bandido, mano Alguma situação assim Complicada, eles tão ruchadão, ó Caraca, que maneiro, velho o policial já atropelou o pedestre Vamos ver pra onde que ele tá indo Bolado, sirene ligada Vai ser o guarda onde você tá indo Eu tô achando que ele vai ficar rodando que nem um maluco Com essa sirene ligada aí E não vai acontecer nada, mano É, normalmente é o que acontece no dia a dia do GTA, né Você tenta a encontrar uma coisa legal diferenciada mas normalmente momento sempre não acontece nada né tem até os moleque que fica brabo aí no canal a culpa não é minha né do jogo mas tá aí a polícia ruxadona. <risos> procurando o Ué? Ué? cara não tem nada moleque não tem nada Aonde que eles estão indo, cara? Tô esperando. <risos> Tô esperando encontrar alguém, cara. Vamos ver, galera. Se acontecer alguma coisa aqui, a gente volta. Bom galera, segui aqui a polícia por um bom tempo e parece que nada moleque, nada absolutamente nada. O policial veio aqui pro aeroporto e desligou a sirene e alarme falso, né? Então o negócio é o seguinte, pra gente não finalizar o vídeo assim Eu vou ficar ali meio, meio que o centro da cidade ali E quando surgiu um policial correndo atrás de alguém, a gente vai seguir, beleza? Aí, provavelmente, o vídeo vai ficar bem mais da hora, beleza? Então, isso aqui eu vou, vou largar de mão, porque ficou que nem um maluco correndo com a ligada e nenhuma ocorrência, certo? Então, vamos fazer isso, que eu acho que provavelmente vai pegar algumas coisas legais. Galera, conseguimos pegar aqui, ó, uma ocorrência da polícia, moleque! Caraca, moleque! Vamos ver o que vai acontecer, mano. Vamos ver o que vai dar. Caraca, foi na cagada aqui que eu vim na casa do Franklin sem querer. Eu tava até com a moto, era pra mim ter. pra, pra fazer aqui a. era pra, pra. seguir a polícia com a moto. Só que o problema é que. Nossa! Mataram o bichinho, tadinho! Mataram o viado ali. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se a polícia vai ser bem sucedida aí no da sua ocorrência. Seguindo aqui, não sei quem, velho. Opa, bateu na traseira, bateu na traseira. Ih, deu ruim, deu ruim. Ai, policial, tô torcendo por você. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Cara, duro que seguir com essa câmera, é horrível, mano. Começa a bugar, os bagulhos não renderizam. Fazer o quê? Se eu não fizesse isso aqui não ia dar tempo. Ó, oh, tá quase parando. Tô vendo que esse policial vai perder o carro e não vai acontecer nada. Olha isso, cara. I, parece aqueles, aqueles vídeos dos, dos states galera seguindo os bandidos lá, que os bandidos é maluco né mano Bagu... o pessoal tá tentando parar até agora nada hein até agora nada qual é a situação, olha, olha, i, vamos trocar tiro, vamos trocar tiro Caraca, foi crivado de bala Caraca, o policial meteu um tiro, moleque Eles estão dando risada Caraca Vou embora, vai embora Olha lá, lá, lá, lá, que loucura O policial deixou morto, cara E agora, como é que ele vai embora, vamos ver Vamos ver o que ele vai fazer pra ir embora. Tá bravo, ó. Ih, policial. Como é que você... se <risos> O policial deixou o outro, cara. Que loucura. Será que ele vai roubar algum carro de alguém? Ele vai abusar da sua autoridade. Tentar falar com ele, vai. Eu vou ver. <risos> o policial deixou o outro. Que, que bagulho bizarro, moleque. Ih, rapaz. Nossa, parece o policial do... Ô, do... oh, louco, bicho. Desculpa, desculpa, policial. Desculpa, policial. Desculpa. Policial. desculpa. desculpa. Galera, então esse aí foi o um vídeo. Seria bem mais legal se a gente pegasse mais ocorrência. Mas é um pouquinho complicado no game. Pegar essas ocorrências. Vai ser que os policiais aqui é bem maluco. Um deixou o outro, é troço bizarro, moleque. É e eu. Deixa eu em paz, rapaz. Então é isso, aí, galera, se quiser sugerir algum vídeo, alguma sugestão, fica à vontade aí nos comentários. Em breve vou anunciar um canal aí para vocês irem lá e darem dicas, ideias para novos vídeos. Fica ligado aí, provavelmente é domingo eu vou estar tá fazendo um vídeo para vocês, beleza? Então é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilhe e se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Bicudinha no J no coelho. Até uma próxima. E fui!